Ele perpassava o olhar sereno sobre seus apóstolos a buscar apoio, um sorriso, um afago. Ele sabia que a chegada dos soldados os afugendaria, fraquejados de medo. Assim, fitava-os como se fosse a derradeira vez. Sentindo os minutos finais, ele falou. — Meus amigos... Mais um pouco e não me vereis mais. Estou voltando ao pai. Com um sorriso suave nos lábios, disfarçando a emoção da despedida, ele abraçou a todos, e a cada um deles encorajava com promessas de que ele estaria ajudando em toda e qualquer circunstância. Nenhum deles entendeu o porquê da despedida. Depois dos abraços emocionados, ele chamou Pedro, Tiago e João e se afastaram dos demais. Os oito se acomodaram em um pequeno e rústico barraco e em pouco tempo adormeceram sem imaginar o que estava para acontecer. Ele subiu ao Monte das Oliveiras com os três apóstolos e, antes de alcançarem o extremo da montanha, pediu-lhes que velassem também, pois iria orar. Os três se assentaram na relva e se acomodaram recostados em algumas pedras ali dispostas. Antes de se afastar, ele falou. A minha alma está cometida de tristeza mortal. Ficai aqui... E vigiai comigo. Então, distanciou-se cerca de dez metros, Alcançou o cume do monte, E ali parou. Olhou o infinito estrelado, Estendeu os braços ao alto, E em um impulso de humildade, Prostrou-se por terra. Com os braços estendidos no chão, E o rosto apoiado na relva, rogou o amparo celestial. Era a sublime solidão do anjo. A augusta figura se ajoelhar em total comunhão com o Pai. Aquele quadro transcendente retratava a perfeita resignação à vontade de Deus. Era a obediência do Filho ao Criador dos mundos. De joelhos ele sentia que chegara a hora da entrega total. No que ele pensava, em quem ele pensava, em nenhum momento dessa fantástica viagem ao passado pude apreender o seu pensamento. Em todos os lances, somente fazia suposições, pois saber o que ele sentia ou pensava era impossível exceto quando as emoções extravasavam através das lágrimas ou do brilho de seus olhos azuis. Assim, mais uma vez fiquei a imaginar. Em sua missão na Terra, ele começara só, e agora estava novamente só. Ali perto, três apóstolos sonolentos. Mais adiante, oito que dormiam e, ao longe, aquele que traria os soldados para prendê-lo. Então, ousei em minha criativa imaginação que, entre pensar em quem o amava e em quem o odiava, estou certo de que ele pensava em todos, mas rogava ao pai por Caifás e seus subordinados. Passados alguns minutos, ele... Imóvel, levantou o olhar suplice aos céus. Os olhos azuis refletiam um brilho molhado por algumas lágrimas que teimavam enrolar. Viu lá no alto o lar celestial de onde partira por vontade do Pai. Em torno a escuridão, o mundo e ele, ele e o mundo. O silêncio da noite era magnífico, mágico, sublime ou assustador. Não sei. De olhos postos ao alto, ele rogou. Meu pai, meu pai, se este se não pode passar sem que eu o beba. Faça-se a vossa vontade, não a minha. Nesse instante... Em um êxtase de sintonia sideral, sua silhueta foi aos poucos iluminando e sua alma cósmica extravasou-se para fora do corpo carnal, em fulgor extraordinário, deixando que uma parcela de sua perfeição extrapolasse, e ali, na escuridão do mundo, sua vibração atingiu esferas sublimes. Ele era todo luz. Então, outra luz atravessou a escuridão do céu e foi aos poucos se aproximando dele. Lentamente essa luz passou por sobre minha cabeça e pousou suavemente à frente de Jesus. Então, pude perceber a figura excelsa de um espírito com vestes azuladas, cabelos levemente brancos e feições angelicais, olhando o Senhor. O espírito movia a destra como alguém que conversa, enquanto o mestre olhava-o enternecidamente. Foram minutos eternos para mim. Nesse instante, Lembrei-me de que alguns autores escreveram, e muitos religiosos até defenderam, a ideia de que essa passagem do mestre no horto seria uma demonstração de fraqueza ou receio do que estava para acontecer. Somente nós mesmos, pobres e imperfeitos, para haver dúvida nele que nos trouxe a certeza da vida infinita. Com minha visão nublada pelas lágrimas e o coração galopando no peito, não suportei tamanha vibração de amor e dentro da aura perfeita do Mestre caí de joelhos e orei a Deus por todos nós, pois Ele sofria não por Ele, mas por toda a humanidade. Com a chegada da hora trágica, foi movimentada toda a capacidade sentimental de Jesus e isso lhe custava o enfraquecimento físico. O cérebro, em vibrações energéticas, fazia o antever o doloroso momento do Galvário, mas principalmente o sofrido futuro da humanidade. A fraca resistência da carne não suportava a intensidade da luz e isso fazia com que os nervos se desgastassem e a pressão arterial ameaçasse romper os vasos sanguíneos. Tenso de dor e emoção sublime, as glândulas sudoríparas permitiram a passagem do suor e do sangue. Assim, em êxtase, trespassado de compaixão, sua face tingiu-se de vermelho. Debilitado em suas forças físicas, o mestre se levantou e foi até onde estavam Pedro, Tiago e João. Minadas as suas energias, desceu com dificuldade até alcançá-los um pouco abaixo. Ao chegar, os encontrou ressonando, carão um deles recostado em uma pedra. Então, ele disse a Pedro... Dormi, Simão, não pudestes velar uma hora comigo? Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, ainda sonolento, ouviu o mestre, mas nada disse. Jesus se afastou e novamente se colocou de joelhos, olhou o infinito, e mais uma vez disse, Meu pai, meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a vossa vontade. O espírito angelical permanecia a velar com ele. Agora deixava a impressão de que também orava, pois sua cabeça estava inclinada e as mãos permaneciam superpostas ao peito. Minutos após, ele se levantou e buscou novamente os apóstolos, e outra vez os encontrou dormindo. Dessa vez nada disse, e, olhando-os desolado, retornou ao mesmo lugar. Tive a impressão de que ele cambaleava tamanha era sua fraqueza. Extenuado, dobrou-se-lhe os joelhos e mais uma vez caiu por terra, entregando-se ao Pai em oração. Não saberia dizer por quanto tempo ele ali ficou imóvel. Depois, em movimentos suaves, ora olhava o céu, ora baixava a cabeça e assim permanecia. Iluminado por aquele foco, sua silhueta era perfeitamente distinta, apesar da escuridão à sua falta. Então, pela última vez, ele alçou os braços em súplica e resignação e falou, — Meu pai, a ti rogo e suplico, se este se não pode passar sem que eu o beba, faça-se então a vossa vontade — e não a minha. Depois dessas palavras, ele pronunciou uma parte do Salmo 23: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ainda que o caminhe no vale das sombras da morte, não terei nenhum temor, porque tu, ó Senhor, estarás comigo. Depois finalizou sua prece rogando misericórdia aos apóstolos. Pai, meu Pai, chegou a hora. Volto a vós e falo, ainda estando no mundo, para que meus discípulos participem plenamente da minha alegria. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Como vós me enviastes ao mundo... Também eu os envio ao mundo. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela palavra deles, hão de crer em mim. Agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha quando junto a vós, antes que este mundo começasse a existir. Ele se calou e permaneceu imóvel por longos minutos. A claridade se intensificou e tive a impressão de que todo o monte das oliveiras se iluminara. Lentamente, ele se levantou e a luz foi se apagando, e o espírito que velava com ele desapareceu. Nesse momento, pensei, já que os homens não ficaram com ele enquanto orava, o céu se manifestou até o final de suas prezes. O ambiente voltou às escuras. Apenas duas tochas permaneciam acesas junto aos apóstolos. A solidão voltou a reinar. Devagar, ele se aproximou dos apóstolos e, suavemente, tocou-os a fim de acordá-los. Chamou-os pelos nomes, pedindo que se levantassem. Assustados e sonolentos, perguntaram ao mestre se Judas havia chegado. Jesus respondeu, olhando lá embaixo. Sim, ele já chegou. Levantai-vos, pois se aproximam aqueles que prenderão o Filho do Homem e o levarão à morte. — quando ele se calou, olhei no sopé do Monte das Oliveiras e constatei dezenas de tochas que se movimentavam em nossa direção. Não pude calcular precisamente, mas pensei ser mais de cem homens que vinham prender o mestre. Olhando aquele quadro escuro, até pensei na beleza das luzes como se fosse o céu iluminando a terra com pequenas estrelas. Mas, no mesmo instante, concluí que aquilo que se aproximava poderia ser tudo, menos um céu salpicado de estrelas, pois vinham trazer a sentença de morte à luz do nosso mundo. Pedro olhou para baixo e perguntou assustado. — Senhor, o que é aquilo?